E aí pessoal, beleza? É... Tô trazendo aqui para vocês a parte 2 do vídeo sobre reverb na voz e aqui eu vou estar tá falando sobre a... o reverb nos backing vocals. Para você que não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar aqui no card aqui em cima. É, é só clicar ali e lá ver o primeiro vídeo. Aí depois você vem aqui nesse vídeo para estar tá acompanhando o todo o processo. É... Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo as novas notificações e bora para o vídeo Então, é, aqui eu tenho os backing vocals No vídeo passado, nós falamos sobre a ambientação da voz principal, do lead vocal é, Aqui, eu tenho quatro faixas de backing vocals São então, quatro backing vocals aqui então, essas quatro pistas dos backing vocals estão saindo nesse subgrupo que eu criei. E do subgrupo vai para o master. Então, o efeito, o reverb que iremos colocar, serão acrescentados nessa pista aqui, auxiliar, nesse subgrupo dos backing vocals. É... E o que nós iremos fazer aqui? Nós vamos criar... A... Nós iremos criar aqui três faixas auxiliares e New aux Track. E aqui New aux Track. Então criamos aqui três é, três pistas auxiliares. E o que queremos fazer? Então aqui vamos renomear. Aqui eu irei é, usar um reverb do tipo Room. Aqui também eu irei usar um Room. E aqui eu vou utilizar um plate Então temos aqui a room room 2 e plate o, No primeiro room Eu irei colocar aqui o, No caso aqui o O breverb está aqui em overload no caso E breverb2, kickwalk o próprio nativo do Kickwalk. É, nesse room, eu venho aqui, seleciono o room, o tempo eu vou colocar aqui para 300 milissegundos. Espera aí, deixou aqui vamos colocar aqui 300 milissegundos aqui digitar 300 que vou usar 300 milissegundos é, size você coloca em 100% difusão você coloca zero e Decay, você coloca 100% o dry aqui você pode zerar Vamos usar só o Bom, aqui já está configurado esse, esse reverb Aqui em ROOM 2, também iremos utilizar o mesmo reverb O que iremos fazer então? Você segurando o CTRL no teclado E clicando e arrastando para o lado, você cria uma cópia do, do mesmo plugin na outra, na outra pista é, só que vamos abrir aqui, vamos fazer algumas é, pequenas alterações aqui. No caso, nesse nesse room, por exemplo, iremos usar aqui um tempo de um segundo. Vamos colocar aqui um segundo. O size 100%, difusão zero e decay 100%. O dry zero. Então, esse é o nosso segundo Reverb. Aqui, no Plate, iremos usar, no caso, um, um Reverb do tipo Plate. Iremos utilizar também o Breverb. Então, você pode segurar o Ctrl novamente, clicar e arrastar para o lado. Então, nós temos aqui, o, novamente, o Breverb. Só que, dessa vez, nós iremos usar um Plate. E esse Plate, no caso, vamos colocar aqui em... 3 segundos, o tempo, o time, size em 100%, difusão você coloca em zero, e shape você coloca em 100%, o dry em zero. Então esse é o nosso plate. E o que iremos fazer agora? No primeiro room, no caso. É, vamos colocar aqui um equalizador do próprio KickWalk Então vemos aqui em KickWalk Em e Sonitus Equalizer Então vamos util utilizar esse equalizador Então no primeiro Room Como que a gente vai usar ele? Nós iremos fazer um corte De... aqui não sei se vamos fazer um corte de, tudo para cima de 200, 200 Hz a gente corta, que foi para cima de 200 Hz, é, aqui no, no, no, no Q né, a gente coloca em 1.6, só para dar uma alinhada aqui em cima, aqui é, esse equalizador tá beleza, então novamente a gente Coloca um outro equalizador é, Segurando CTRL a gente clica e arrasta para o lado Então nós criamos uma cópia desse equalizador Aqui no ROOM 2 No ROOM 2 a, a configuração Vamos clicar em reset no caso Como eu fiz a cópia aqui vamos resetar é, Aqui no ROOM 2 A gente vai deixar passar apenas As, uh, as médias As frequências médias então, a princípio, o que, que nós podemos fazer? Vemos aqui em Presets, em sons Effects e telefone. E a gente trabalha em cima dessa frequência. Então, aqui que está 300 Hz, no caso, aqui em cima, nós colocamos 500. 500 Hz. E aqui embaixo, que está ah, 4300, colocamos 5000 Hz. Então toda a frequência acima de 5.000 a gente está cortando e toda a frequência abaixo de 500 Hz estamos cortando. É, em Q, deixamos aqui mesmo em 1.6 e aqui em 1.5. Então esse é o nosso, é, nosso corte do Room 2. Então, somente as médias irão passar. Novamente copiamos segurando CTRL no teclado clicando e arrastando para o lado, fazemos uma cópia novamente criamos outros sons é, equalizer vamos aqui em reset agora no plate o que nós iremos fazer? É deixar, nós iremos deixar passar apenas as frequências altas então nós iremos fazer aqui um corte de, dos 5000 para cima né? então Aliás, de 5.000 para baixo, iremos cortar. Então, tudo que for é, abaixo de 5.000, nós iremos fazer um corte. Aqui no Q, nós subimos para 1.8. Para deixar mais alinhado aqui em cima. Então, esse é o nosso corte. Então, vamos lá. Recapitulando. Aqui no Room. Aqui no primeiro Reverb, Room, nós temos... É, o Reverb o Reverb do tipo ROOM o tempo de 300 milissegundos, Size 100%, Difusão 0% e Decay 100% e o Dry 0% então esse é o nosso Reverb e o nosso Equalizer, nosso Equalizador aqui no ROOM é a gente fazendo um corte de tudo acima de 200 Hz então tudo que for acima de 200 Hz estamos cortando, deixando passar apenas até 200 Hz, as frequências graves Aqui no Room 2 Nós temos Novamente o Reverb Room Porém, com o Time o Tempo de 1 um, um segundo Size 100%, Difusão 0% Decay 100% E Dry 0 E o nosso equalizador aqui no Room 2 Nós estamos fazendo um corte de tudo abaixo de 500 Hz e tudo acima de 5.000 Hz deixando, deixando passar apenas as médias Aqui no Reverb Plate estamos usando o tipo Plate o tempo é o timer é de 3 segundos 3.00 segundos Size 100%, Difusão 0%, Shape 100% e o Dry está 0 Aqui o nosso equalizador no plate, ele está cortando tudo abaixo de 5.000hz Deixando passar tudo, a, apenas aquilo que está acima de 5.000hz Somente as altas Então o nosso backing vocal, ele vai soar dessa maneira, dessa forma Vejamos E, e o que, que acontece, então nós podemos aqui, através desses três, nós podemos controlar é, a ambientação dos backing vocals, por exemplo, se nós quisermos mais agudo, nós, nós aumentamos o plate, então nós teremos mais, é, irá trazer mais agudo para a voz, mais ar. agora se nós quisermos mais médias nós aumentamos o room dois agora se nós quisermos mais corpo mais grave nós aumentamos o room ou se nós tiramos o RUN também, nós tiramos todo o corpo dos backing vocals. Então, esse no caso, são, é a ambientação dos backing vocals. Vamos, vamos ouvir aqui com o restante do... do... Os violões e a voz principal. Junto com a voz principal e com os violões, eu vou estar tá aumentando o plate, para vocês verem a mudança que causa. And Então você traz um pouco mais de brilho para voz, os backing vocals, né? É, aqui o, o, o Run 2, que no caso são as médias, vamos ver como ele se comporta quando a gente altera aqui. Percebo que quando nós aumentamos o Run 2, que no caso são as, o, as frequências médias do reverb, é, você percebe que destaca mais o backing vocal, ele abre mais porque ele corta mais a mix, né? ele fica mais na cara, e quando você tira ele você meio que... É, Deixa fica um pouco mais seco a a, a voz, perceba. And driving to the rockies, thong stars above to follow me in the sky, far from the sea. And driving to the rockies, thong stars. E o room a gente vê que dá mais corpo, vejamos. And driving to the Rockies With all the stars above to follow me In the sky far from the sea And driving to the Rockies With all the stars É... Só os backing... A voz principal e é os backing vocals agora And driving to the Rockies Tome me sky far from the sea. Agora vamos ver como estava tudo antes e como está agora. Vamos ver, sem nenhum efeito. Ah. driving to the Rockies With only stars above to follow me In the sky far from the sea Perceba que fica mais harmonioso Mais suave pra, para os ouvidos né? Essa ambientação Não fica algo tão duro É isso aí Esse era a parte 2 do vídeo Falando sobre os backing vocals, no caso a ambientação, o reverb. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que eu vou estar tá tentando ajudar. E se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, para estar tá ajudando o canal, para estar tá fortalecendo. E é isso aí, um forte abraço a todos e até mais. Up to follow me in the sky far from the sea. Going back to look out, mountain, going back to tell him it was.